O Espírito de Deus veio nos acompanhar e guiar A toda a verdade Ele responde aos que pedem Revela aos que buscam E abre as portas do Eu Sou tudo que Jesus falou, mata sede sedento. Abre ouvidos, a voz revela o que há de vir. Convences, põe sobre pecado, justiça e juízo.